Bom dia, amigos. Tudo bem? Espero que sim. Bom dia para você que está em casa nos assistindo. Muito obrigada pela sua companhia. Como de costume, eu vou passar os recados da casa, ok? Esse é só um lembrete é, para você continuar se cuidando: é, use máscara, continue intensificando o cuidado com a higiene das mãos. Se puder, fique em casa, tá? Porque a pandemia não acabou. Então, vamos continuar nos cuidando. As nossas palestras públicas são às quartas, sextas e domingos, às quartas e sextas 20 horas e domingos às 10 da manhã. O atendimento, o atendimento fraterno continua online. Então, você pode ligar no número 981336468. A pessoa que te atender vai falar com você com muito carinho. Ah, um recado muito importante, olha só pessoal, deixa eu sair de ladinho aqui. A Fabiana Falcão vai começar um, um estudo que chama, do grupo de estudo Maria de Nazaré, é um estudo direcionado para mulheres. Esse estudo vai começar no dia 16 de junho, das 7h20 da, da noite, às 10h para as 9h. Tá? É, vagas, as vagas são limitadas, então quem tiver interesse... Liga para ela no 991326853, ok? Lembrando também que nós temos uma campanha permanente de arrecadação de alimentos. Então você pode trazer a sua doação para cá de cesta básica, ou caixa de leite, ou itens individuais para compor essas cestas, porque muitas famílias cadastradas são beneficiadas. Então é muito importante ajudar e desde já a gente agradece. Lembrando também que o nosso Bazar Afeto funciona dois dias na semana. Na quarta-feira ele funciona das duas às cinco da tarde e no sábado das nove ao meio-dia. Todas as peças, todos os itens no bazar são vendidos a R$ 5,00. A gente aceita doação de roupa, calçado, acessórios, bolsas, tal, tá? o que você tiver, traga ou deixa aqui no centro, ou pode deixar no dia que o bazar funcionar, ou no CIPS, ok? E é só, tá bom? Vamos fazer a nossa oração inicial, para a gente poder dar início à palestra.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 e a glória para sempre. Que assim seja. Eu vou soltar um vídeo que é de suma importância para o início dessa palestra. Então, eu gostaria que todos prestassem muita atenção. Não tá indo. Não está indo. Agora foi daqui. E antes de entrar no decreto de Capela, eu vou contar o que o Chico me contou certa vez. Ele disse, a, a Jesus, nosso Senhor e divino mestre, não é o governador espiritual da Terra, simplesmente. Ele governa cinco planetas. Olhem, olhem para vocês verem a evolução do Cristo, né? o Cristo de Deus que para nós representa guia e modelo a, a, a, O ser mais evoluído que pisou a face escura do mundo, Jesus de Nazaré, pela revelação de Chico É o guia espiritual de cinco planetas, cada um desses planetas está numa condição distinta de evolução Assim, ele é o, o, o guia também, o governador espiritual de um dos planetas que gira em torno do sistema trino de Sirius que está rel relatado por Emmanuel no livro Renúncia, que é um planeta feliz, um planeta que já atingiu o grau de felicidade. Ele é também guia espiritual deste planeta que gira em torno da estrela de capela que hoje é um mundo regenerado, é o guia espiritual da Terra, mundo de provas e expiações e ele também é o guia espiritual de um planeta primitivo chamado Kiron para onde o decreto da Terra já começou a partir da segunda grande guerra mundial um planeta onde a humanidade lá ainda vive como os homens há milênios atrás viviam aqui na Terra, nas cavernas Ainda sem descobrirem, por exemplo, a roda, o fogo, etc. E além desses quatro planetas citados, ele está formando ainda um quinto planeta. Então, a capacidade de Jesus escapa à nossa compreensão. Muito bem. Então, agora eu vou passar a palavra para o Ivair, para ele começar a palestra, e vamos enviar boas vibrações para que ele possa passar o recado direitinho, tá bom? Obrigado, Cris. Pessoal, bom dia. Eu queria agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores, aos benfeitores espirituais da nossa casa, aos encarnados aqui presentes, aos desencarnados. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre os exilados da terra. Mesmo reconhecendo Que ainda não temos literatura Que trate especificamente sobre esse assunto Até porque Nenhum espírito que foi exilado Voltou do exílio para nos contar como é Então, nos baseamos Nos evangelhos Na codificação de Kardec Nos livros A Caminho da Luz De Emmanuel e Chico Nos exilados da Capela de Garamon Em nossas pesquisas E algumas deduções, tá pessoal Então, Longe de querer a verdade absoluta, vamos apresentar então alguns fatos relacionados ao tema de hoje que compõem a nossa palestra. Transição planetária começou em 1757. Os espíritos dizem a Allan Kardec que a transição começou 100 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, 1857. Se foi 100 anos antes, né? então a transição teve início em 1757 depois perguntado a Chico Xavier sobre o final do período de transição na TV Tupi de São Paulo ao vivo, Chico responde que Emmanuel afirma que a transição vai durar 300 anos, acabando, portanto, o período de transição em 2057. Estamos, então, a 36 anos do final do ciclo de transição. Vai ir a partir de 2057, então, o planeta Terra é um planeta de, já é um planeta de regeneração. Pessoal, a partir de 2057, quem não atingiu a condição de reencarnar num planeta de regeneração, já não fica mais na Terra. Tá? Já, já estão sendo exilados alguns espíritos, a gente viu o Geraldo falando, já começou né, a reencarnação desses planetas em Quiron. Porém, a partir de 2057, não, não reencarna mais na Terra. Tá? E aí vai começar o período de regeneração, acaba o período de transição, e começa o período de regeneração que chico então nos diz né pode durar de 100 a 150 anos tal para então a terra né se confirmar como um planeta de de regeneração tá bom pessoal mas a partir de 2057 quem não atingiu o nível né já não fica mais na terra mas antes então pessoal vamos entender a nossa criação né até o momento nós conhecemos seis planetas que é o informação primitivo Provas e expiações, que é a condição, a condição hoje da Terra, até 2057. Regeneração, feliz e puro. Então, pessoal, tudo tem início num planeta, né, quando Deus começa a formar o planeta. Ele escolhe, então, quem vai ser o governador desse orbe. Desculpa. E confia, então, seus filhos, espíritos criados por ele, simples e ignorantes. Né, que seriam, seriam então natural deste planeta tá pessoal é, então como a gente viu no vídeo jesus é o governador de cinco planetas sendo assim sempre estaremos sob os cuidados do nosso mestre então pessoal a gente já ouviu dizer assim nossa mas jesus não deve ser tão evoluído né porque se jesus é ele é governador de um planeta de provas e expiações então, pessoal, está vendo como a gente tem que ter conhecimento, né, procurar conhecimento. Geraldo nos diz, então, que Chico fala que não. Jesus é, é governador de cinco planetas. Jesus é um, né, um espírito elevadíssimo. A gente que não, talvez não, tenha, não temos ainda esse conhecimento. Mas hoje está aqui Geraldo nos falando isso. Então, então pessoal, a gente ó, estagiamos muito tempo nos reinos fomos criados por Deus. Né, ele formou o planeta, entregou para Jesus... Né, criou os espíritos que vão ser naturais deste planeta. Né, esses espíritos, então, vão estagiar um bom tempo né, nos reinos mineral, vegetal e animal, até que o planeta ofereça condições para a encarnação no reino hominal, para o qual Deus nos criou. As primeiras encarnações, pessoal, enquanto ainda somos corpos de matéria extremamente grossas, somos mais instinto do que moral, né, somos bem animalizados mesmo. Então, nós temos um longo caminho a trilhar nessas condições. Até a terceira raça-mãe. Então, vamos entender, né? Aqui é a terceira raça-mãe. Primeira raça-mãe são os espíritos que Deus cria né? para determ aquele determinado planeta. Então, vamos lá. O que Edgar Armand nos fala sobre as, as raças. A primeira raça é formada por espíritos que viveram no astral. Terreno, que possuíam corpos materiais, por isso não encarnaram na Terra, tá pessoal? São os espíritos criados por Deus que viriam mais tarde reencarnar encarnar na Terra, tá? Segunda raça, formada por espíritos já encarnados, já são as primeiras reencarnações aqui na Terra, são consideradas então a segunda raça-mãe. A terceira raça-mãe, os lemurianos, né? É uma raça que existiu aqui na Terra, os primórdios da Terra. A quarta raça-mãe, a raça Atlântida, Atlante, né, que inclusive, uns duvidam ou não, mas segundo Edgar Amon, existiu esse continente de Atlântida. tal, né? Por um cataclisma que a Terra sofreu, o movimento da Terra acabou o mar cobrindo né, esse continente, mas que ele vai ressurgir mais para frente aí, tá pessoal? E a quinta raça mãe, que são os arianos, que somos nós, que tá? estamos encarnados aqui no momento. O planeta partindo para um planeta de regeneração, então... Vai ser constituído, então, pela sexta raça mãe, né? E já temos indícios disso, vendo crianças aí bem evoluídas, né? Tá? E vão, a partir de agora, e depois de 2057, principalmente, né? Só espíritos realmente regenerados, mas bem mais evoluídos que nós, né? Que vão estar impulsionando, então, a elevação da Terra para a condição de regenerada, tá, pessoal? Então. Só que é o seguinte, a partir quando então começam a reencarnar os espíritos exilados, pessoal? Tá? É a partir da terceira raça mãe. A gente viu que a primeira eram os espíritos que Deus criou para o planeta, a segunda raça foi quando eles encarnaram, e a terceira, então, quando vieram os exilados, tá bom? Ó, quem são os exilados? Espíritos que são forçados a sair de seus planetas de origem por não atingirem a evolução do orbe. São, então, retirados e enviados a mundos primitivos, ou provas e expiações, tá? de acordo com o seu grau de adiantamento. São esses espíritos exilados que vão auxiliar os espíritos naturais do planeta em questão e que irão impulsionar o desenvolvimento do orbe. Então, pessoal, a Terra, desde 1757, pessoal, começou o exílio. né? De que espíritos? Daqueles espíritos mais endurecidos, pessoal, dos umbrais. Hoje, a Terra já não tem mais umbral, né? Na condição que a gente está hoje, em 2021, 36 anos, próximo aí o término da, da, da transição planetária, a Terra hoje já não se constitui mais de umbral. Então percebe-se que, após o desencarne, se, se o espírito não atingiu né, a condição de permanecer no planeta Terra, né, em, em, em regiões é, onde são, né, espera por reencarne na, na, no planeta Terra, já não fica mais, tá pessoal? Já não tem mais zonas umbralinas, onde os espíritos ficavam, né? Ali esperando uma outra oportunidade Ou às vezes nem até ver eles nem Se negavam a reencarnar A gente vai chegar lá Então pessoal, a partir dessas reencarnações E quando o planeta atinge a condição de planeta De provas e expiações tá, O espírito então passa a ter direito ao livre-arbítrio Que eu costumo chamar de superpoder tá, Que se recebe né, de Deus E que vai determinar então a sua evolução Há espíritos que se negam então a reencarnar Tá e entrega entregam ao mal. Um exemplo bem dito aqui ó, é de Caifás, sumo sacerdote que participou da condenação de Jesus junto a Pilatos. Tá? Este livro aqui, ó, Esculpindo o Próprio Destino, tá? ele é de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Ele nos conta a história de Caifás, tá, pessoal. Caifás, né? É, esse Espírito, ele, depois do desencarne dele, ele se... Né? Só se comprasou com o mal né? Ele não, não quis reencarnar mais Se endureceu né? Criou uma zona umbralina dele mesmo Criou legiões do mal Então esse espírito já foi retirado né? Não tem como E esse espírito, como eu disse aqui né? Você volta de onde você mais ou menos parou ali Ele tem que recomeçar a trajetória dele né? Ele não aproveitou nada A reencarnação que ele teve aqui Então retorna para um planeta primitivo, tá, pessoal? E esse livro conta a história, então, de Caifás. Explica que ele se recusou né, a reencarnar, não quis evoluir. Então, quem puder ler é bem interessante, tá bom, pessoal? Então, já se, Mesmo já se passando dois mil anos, né, esse espírito, então, se endureceu tá, e vai para um planeta primitivo. Muitos, pessoal, dos espíritos aqui, exilados, já voltaram para o seu orbe, tá? De origem. A maioria dos que vieram foram os espíritos de capela, os capelinos. Percebe, então, foi o que eu falei, a gente volta exatamente do ponto que paramos, tá? Os egípcios, por exemplo, né, foram espíritos elevados, eles tinham uma tecnologia maravilhosa, né? A gente até já visto o que eles fizeram aqui na Terra, né? sem tecnologia nenhuma no planeta, o que, que eles deixaram, o legado que eles deixaram para nós, né? as pirâmides né? e outras coisas mais. Eles já tinham a noção de vida pós-morte, né? Mas todos os egípcios trouxeram para nós, pessoal. E então esse pessoal, por exemplo, esse pessoal dessa do, do, civilização egípcia, eles vieram para a Terra, eles foram exilados de Capela, né? Porém, eles não voltaram lá no, no planeta primitivo. Eles aguardam em algum, algum espaço, né? Tempo aí, a, na hora que o planeta oferece a condição desses espíritos pelo grau de elevação deles, então eles vieram, a civilização egípcia, né? E outras civilizações que a gente conhece, então. E, e nos deixaram todo o legado, o ensinamento. E eles veem então, pessoal, para quê? Para estar tá impulsionando né, a, a elevação deste planeta nosso aqui, da Terra. Que, na época, a condição né, havia passado de um planeta primitivo para um início ali de provas e expiações. Né? Segundo, então, o livro A Caminho da Luz, todos esses espíritos né, que formaram a civilização egípcia já retornaram para a capela, tá? Agora, pessoal, esse livro aqui, ó. A redenção de um exilado, ó. Tá? Este livro, o espírito, o, o, o médium, né, atribui ao espírito ser de Lucas, o evangelista, tá, pessoal? Lucas, o evangelista. Ele, então, diz ser um espírito vindo de capela. Sendo assim, Jesus, então, convida alguns espíritos para vir com ele na sua missão, tá, pessoal? E segundo Lucas, muitos eram de capela, principalmente os apóstolos, né? O Pedro, o João, tal eram segundo Lucas ali. O evangelista eles também eram de capela, tá? Já Maria, Estevão, né? Paulo de Tarso não, esses já eram espíritos mais evoluídos, mas também vieram a convite de Jesus, né? Participar da, da missão ali de Jesus. Aí então vamos pensar, tá pessoal? A Cris me perguntou, e a gente, como eu falei para você que eu, eu fiz essa, esse texto aqui, antes de propriamente a gente entrar na, na palestra, através de pesquisa e deduções, então vamos lá. Se a, a transição né, de capela trouxe espíritos exilados para a Terra, e vieram também alguns espíritos de capela em missão, né, como Lucas nos diz ali no livro, no caso dos apóstolos, por exemplo. É possível, então, a transição da Terra... Que está exilando espíritos para Quiron, né? Segundo né, nos de Geraldo aqui no vídeo, temos que deduzir então, pessoal, que Jesus, sendo o governador do planeta Quiron, ele deve encarnar nesse planeta Quiron? Pode ser, pessoal, a gente não sabe. Ele não encarnou na Terra para trazer o seu ensinamento, para trazer né, as suas leis, para salvar a humanidade? Se o processo se repete, se desde o primórdio. Desde que Deus criou o universo, né? ele criou as leis, né? que são imutáveis. Acontece isso, a evolução dos planetas. né? Vamos pensar. E se ele levou, então, trouxe para a Terra apóstolos, espíritos vindo de, de, Quiro, de, de capela para ser apóstolos aqui na Terra, ele pode, então, né, estar tá levando espíritos da Terra para ser apóstolos em Quirão. E, doutor William pode ser um dos apóstolos lá. E que... né, doutor? Pedro não, né? Pedro negou Jesus. João. João cuidou de Maria. Brincadeira, pessoal. Mas, é, gente, se você for analisar, se a história se repetir, na questão da evolução, por que não, né? Então, vamos lá. Brincadeira. Continuando, então, pessoal, quero ler aqui, ó. O que Emmanuel nos diz aqui, ó. No final do livro, Paulo de Tarso. Paulo Estevam. Cadê aqui? Ó? Vamos lá. Sim, Paulo. Ser feliz. Vem agora meus braços. Isso foi logo após a decapitação de, de Paulo de Tarso, tá, pessoal? Pois é, da vontade de meu pai. Que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Ó, pessoal, para sempre no meu reino. E assim unidos, né? Ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho, da redenção, seguiram as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. Então, pessoal, olha o que Emmanuel falou. Né? Então. Vamos por dedução novamente. Se Jesus fala a Paulo que, que os espíritos né, dos cristãos, que foram perseguidos e mortos barbaramente, foi uma fase muito triste da humanidade, né é, esses seguiram com Jesus para um mundo de luz né, e não precisariam reencarnar mais, a não ser por missão. Então, quem leu alguns livros desta época, pessoal, sabe a perseguição dos romanos em cima dos cristãos, né? As arenas enchiam né, 100, 200 mil pessoas, e eram assim mesmo, pessoal. Entre as arenas, as ruas ali e tal, para assistir o sacrifício né, de velhos, mulheres, crianças, homens, desfalecidos, sendo entregues às feras, pendurados em postos de suplício, servindo de tochas humanas, né, a barbárie que foi. Aí eu pergunto, então, se os espíritos dos Martes não teriam necessidade de reencarnar mais, e nós estamos reencarnando até hoje, e com certeza sabemos que somos espíritos devedores e que não estamos em missão, quem fomos nós, pessoal, nessa época? Pessoal, os bárbaros, né? aqueles que perseguimos os cristãos, aqueles que se alegravam nas arenas e nos comprazíamos com tanta carnificina. Pessoal, foi uma fase terrível para a humanidade. Os espíritos que adquiriram para si muitos débitos ainda estão reencarnando na Terra, tentando quitar suas dívidas. E podemos ser esses espíritos, por que não, né? Claro, já se passaram em dois mil anos e agora estamos na fase final da transição planetária. Então, pessoal, muitos de nós estamos tendo a última chance de ficar na Terra ou sermos exilados da Terra. Então, pessoal, agora vamos ver o que os Espíritos superiores nos falam. tá? Vamos lá. Aqui, ó. Então, está no livro O Consolador, esse livro foi psicografado por Chico Xavier em 1940, os espíritos perguntam, então, para Emmanuel. É, para onde iremos quando a Terra completar a transição? Então, responde Emmanuel. As notícias do plano espiritual nos dão conta de que muitos espíritos estão vivendo uma última oportunidade no órbito terrestre. Isso porque, para o planeta efetivar sua transformação, é necessário obrigar espíritos compatíveis com seu grau de adiantamento. Fala-se em esvaziamento das zonas umbralinas, para que a Terra possa mudar seu padrão vibratório e assim concretizar a mudança. A tá, pessoa aquilo que nós falamos, a Terra já não tem mais umbrais, tá? Não não tem mais. O espírito agora ou fica na Terra ou é exilado da Terra, tá bom? Até 2057 pode ser que ainda, né, tenha aí um ou outro que Haja tempo daí de, de ficar de, de conseguir né reencarnar na terra mas já estamos aí no final da, da transição tá pessoal do período de transição Com isso olha o que Emmanuel fala aumenta-se volumosamente a fila dos milhares de espíritos que esperam por uma oportunidade para reencarnar aquelas almas que estão em seu último estágio neste orbe que ainda não conseguiram reparar seus débitos deverão ser transferidos para outros mundos, que sejam compatíveis com seu grau de adiantamento, ou seja, poderão ser exilados da terra. Aquilo que a gente estava falando. Aí, continuando aqui, ó. a Gênesis, então, né, ditada pelos Espíritos para Allan Kardec. Tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Tá, pessoal? Então, por exemplo, é culpa de Deus a pandemia? É culpa de Deus a, a, as tragédias? Né? As... Não, pessoal, não é. Não é culpa de Deus, tá? Deus, desde o princípio do universo, Deus criou né, o universo e criou suas leis, como a gente já falou. Não é exclusividade da Terra está passando por esse período de, de evolução, né? que veio de, de um planeta primitivo para a prova de expiação, e agora está indo para um planeta de regeneração. Não é exclusividade. Né? Todos os planetas habitáveis passam por essa evolução. Então, a gente precisa parar né? e assumir as nossas responsabilidades. Tá? Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, e essas têm uma razão de ser na marcha do conjunto, isto, posto, diremos que, o nosso, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, detalhe, os desencarnados tá? que, que o povoam, que já não têm mais condições de ficar na terra, que se comprazeram totalmente ao mal e que não tinham mais condição, já saíram então, né? como a gente já falou. Então vamos lá, o que nos diz Arago? Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, a realização de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Vamos ver o que fala aqui, ó, de novo. O André Luiz Ruiz, neste livro aqui, Despedindo-se da Terra. Olha o trechinho que ele fala aqui. A gente está completando, completando esse, esse pensamento de, de árago aqui. Ó. Se as leis estabelecem a questão da liberdade como patrimônio inalienável do ser, a lei de progresso estipula que a ninguém será permitido permanecer estacionário por omissão, preguiça ou maldade. Tá, pessoal? Então tá aí, ó. Caifás, a gente viu lá no começo, né? Se comprou, né? se entregou ao mal, se recusou a reencarnar, né? Não tá mais, não fica na terra, né? Então a própria lei do progresso força ao espírito, né? trabalhar e as leis estão aí a lei de progresso a lei de trabalho né a lei de amor e caridade todas as leis uma tem a junção com a outra que o espírito né precisa Estar tá ligado aí para não né chegar nesse momento agora de de transição reclamar né pô mas eu não sabia né não sabia porque talvez estacionou né pessoal vamos lá então ó Tendo que reinar na Terra o bem, necessário é que sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar lhe perturbações. Deus permitiu que eles ali permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas chegado o momento em que pelo progresso moral de seus habitantes o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos, viu pessoal? Então não é privilégio da Terra, tá? Ela também tem que acompanhar a evolução universal aí. Interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros já estavam, achavam em condições de aí receber. Né? Foi dado a todos oportunidade e até hoje é dado, né? Quanto tempo né? que a gente vem aprendendo e vem ouvindo. Serão exilados para mundos inferiores. Como foram outrora para a terra os da raça adâmica, né? São os capelinos. Para quem sabe, né? For, é, é, esse degredo de capela para cá, né? Foi considerado chamado, assim, pela parte espiritual, de raça adâmica, tá, pessoal? Vindo substituir os espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é a que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final: Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Então pessoal, a gente já está em 2021, né? E a gente não pode mais, assim, por exemplo, acreditar é, em céu, inferno, né? A gente tem que, conforme o planeta evolui, o espírito também está evoluindo. A gente tem que saber que o que Jesus fala é a questão do, da separação do joio e do trigo. Que é isso? O mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar. As pessoas falam: Ah, se eu for bonzinho, eu vou para o paraíso. Se eu não for bonzinho, eu vou para o inferno. Pessoal, não existe. O paraíso é a própria Terra. Né? Então, nós temos que fazer, por merecer ficar na Terra. Não existe maior, melhor paraíso do que a Terra. tá bom? Quando esses Espíritos vieram de, de Capela para cá, é, é por isso que se dizia, né? eles foram expulsos do paraíso, eles caíram do paraíso. Porque Capela era um, era um orbe, na, na verdade, o orbe né, de Capela, ele era um, um planeta evoluído, até mais que a Terra. Tá? É, a Terra hoje, para a gente ter noção, nós estamos em 2021. Até 2057, nós temos mais 30, 36 anos né, para terminar o período de transição. Eu não tenho dúvida de que o homem vai chegar a Marte, eu não tenho dúvida de que o homem volta para a Lua, né, de que a gente vai ter contato com seres de outro planeta. Então, Capela era um planeta assim, pessoal, já no final da, da, da, da sua evolução planetária. E era um país, um, um globo né, muito evoluído tecnologicamente, mas moralmente não. Então, quando eles saem de capela e eles vêm para um planeta primitivo, o pessoal olha o barco que eles levaram, né? Eles tiveram, conversaram com Jesus. Jesus, os espíritos são tirados em grupos, né? Desse, dos planetas e tal. Cada grupo Jesus conversou com esse grupo, explicou o motivo deles estar sendo exilado, tal, né? E que nesse planeta, no caso nossa Terra, eles seriam de suma importância para estar tá impulsionando a evolução do nosso planeta, né? Então daí que, que surgiu a, a, a essa questão do é, expulsos do paraíso, né? Foi, foi quando eles saíram de Capela, que era um planeta, né? Elevadíssimo. Hoje, Geraldo nos falou aí já é um planeta regenerado, né? Já passou também o um período de regeneração, né? Então hoje eles vivem lá felizes, né? E muitos dos que já vieram já retornaram para lá. Então você vê que, olha a bondade de Deus, né? Mesmo você sendo exilado, você hoje a gente descobriu que continua ainda, né, aos cuidados do mestre Jesus, né? E a gente pode retornar. Que bom! A gente não vai é, é, é, ficar no inferno, né? Queimar no inferno o resto da vida, né, pessoal? Então quando Jesus fala, todas as ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma vai se perderá. Aí Jesus falou, está falado. Eu ficava pensando, pô, mas e agora se eu não para um planeta, se eu não continuar na Terra, né, no planeta de regeneração, eu vou lá para um planeta primitivo? E, e agora Jesus, né, como tal, tá, Jesus não vai mais ser governador do daquele planeta, não sei o quê? Sempre pensava nisso. Aí Jesus, Chico vem, então, e né, fala para Geraldo que Jesus é governador de cinco planetas. Então, pessoal, mesmo quem não ficar na Terra, ainda está, né, estará ao comando de Jesus e volta depois. Não existe esse negócio de queimar no fogo do inferno eternamente, tá, pessoal? Isso aqui é para a gente tomar uma água só, para descontrair, ó. Ou nos tornamos vítimas ou nos tornamos fortes. O esforço é sempre o mesmo, tá pessoal? Vamos lá. Jesus anuncia no seu sermão profético, Mateus 24, 6, 31, Marcos 13, 1, 37, Lucas 21, 5, 44, Previsões que, que caracterizam os períodos de transição e de regeneração da vida planetária. Assim sintetizado por Allan Kardec, tá pessoal? Ó. A primeiramente a predição das calamidades De todo gênero Que assolarão e dizimarão a humanidade De correntes da luta suprema Entre o bem e o mal A fé e a incredulidade As ideias progressistas E as ideias retrógradas Allan Kardec, Gênesis, capítulo 17, capítulo 56 Pessoal, a gente já está vendo aí tá? Começou a pandemia tá? Catástrofe Todo o pessoal, a história Quando os planetas vão evoluir né? tal is tem realmente os degredos né, da, da, da humanidade, dos encarnados e dos desencarnados. No planeta de regeneração, né, segundo os livros, a literatura, esse, segundo esse livro aqui, que é maravilhoso, ó, esse lado de Capela do Edgar Armand, é, a Terra só vai ter habitada nela a partir do momento de que ela realmente tiver passado pelo período de, de transição de regeneração, né? É um terço só, pessoal, da, do, dos habitantes que a gente tem hoje. Inclusive, fala-se até né, em, em outro cataclisma. A Terra vai passar por um outro cataclisma. Muda a constituição do planeta, que já mudou. Por quê, pessoal? A Terra saindo, sai do eixo, né, que explica para a gente, o Edgar Armand. Aquele movimento que a Terra faz, o mar que está aqui passa para cá, né? a Terra que está aqui ressurge. Que fala que Atlântida vai ressurgir, né? o continente de Atlântida, que todo mundo duvida. Então, pessoal, tem muita coisa para acontecer que a gente não sabe. Né? Isso, isso já tem na literatura. Inclusive, nesse livro do Edgar Armand, no final dele, explica toda essa questão: a questão da Terra ficar no escuro, né? que ela vai sair do eixo e tal, ela vai se posicionar atrás de um planeta enorme, não vê quando ela volta, né? que Deus é, jamais né, abandonaria a sua criação, volta terra para um outro eixo, seria então quando ia surgir o segundo sol que ele explica melhor isso aí tá? então a gente não sabe então o Kardec está nos dizendo aqui está vendo? É, a primeiramente a predição das calamidades de todo o gênero que assolarão e dizimarão a humanidade tá? então é esperado, tá, pessoal é previsto, sim é né? Eu penso assim, eu, prefiro, eu, eu gosto de pensar assim: é, como a gente leu no começo, né, que todos aquele, aqueles cristãos, né, aqueles martes, aqueles pobres, aquelas mulheres, crianças que foram mortas pelos romanos, né, perseguidos por, simplesmente por serem cristãos, e Jesus os recebe lá no plano espiritual, já eles, evo, espíritos evoluídos, né, vão então para uma morada de luz com Jesus, pessoal. Eu, quem sabe, né, esse pessoal que está hoje, infelizmente a gente está perdendo muita gente pela pandemia, não seja esse processo também de evolução desses espíritos que estão sendo recebidos hoje né, pelo mestre, já conquistando aí sua evolução né, e vindo com um planeta de regeneração. É, vamos pensar assim, né, já que é previsto, que tem que acontecer, a gente tem que passar, a gente combinou isso, a gente sabia né, que viria nesse período... De, justamente nesse período da transição e queriam começar então as calamidades as pandemias né as grandes tragédias e tal vamos pensar então né pessoal que seja então para melhor para o nosso espírito né a gente talvez não entenda ainda claro que é muito triste a gente perder um ente querido quem a gente ama mas vamos pensar pelo lado que pode ser tá sendo bom para esse espírito né pessoal ele está conquistando aí sua elevação. Agora, pessoal, vamos então começar a entrar já num, num planeta de regeneração. Em segundo lugar, a difusão por toda a Terra do Evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Tá? O que, que ele quer dizer aqui? Ó, então, como foi deturpado, né, pessoal, o que Jesus falou. Mexeram muito, muitas das coisas que, que Jesus veio trazer de ensinamentos para nós, foi mexido. Então, olha, nesse período de regeneração, o que, que a gente vai voltar, olha. A difusão por toda a terra do evangelho restaurado na sua pureza primitiva. Depois, do, do, né, depois, do, depois a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, que resultará do código de moral evangélica posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a édite da sua lei. Será o reinado da felicidade. Visto dizer ele que depois dos dias de aflição, virão os dias de alegria. Tá? Allan Kardec nos fala no livro Agênes, capítulo 17, item 56. Reparem então, pessoal, ó. Ô, oh, perdão, pessoal, eu li e não pus. Está aqui, ó. Tá aqui. Vamos lá, então. Principais características do período de regeneração. Pessoal percebe aqui então que a gente está falando tá do período de regeneração crescimento moral né então vamos considerar aqui vamos depois de 2057 vai é depois de 2057 a gente não pode afirmar mas é assim aí começa o período de regeneração acaba o período de transição começa de regeneração, de regeneração. então vamos lá neste período crescimento moral Compreensão geral sobre sobrevivência do espírito. Né? Não vai ter mais aquela história de eu morrer, vou para o inferno, para o céu. Não, pessoal, nós já vamos ser espíritos regenerados. Né? Vamos ter conhecimento, muito mais conhecimento espiritual né, do que a gente tem hoje. Inclusive, até eu acredito que vamos né, já ter esse contato com, com, com o plano espiritual. Né? Já num planeta de regeneração, assim se caminha, tá? Amor ao próximo é a base das relações sociais. Rejeição ao materialismo, né? Unidade de crença religiosa. Isso o Chico já está falando para nós faz tempo, o Chico deixou aqui, né? Que vai chegar o tempo em que vai existir uma só religião. As mudanças atingirão todas as áreas dos setores humanos. As ideias espíritas, olha que importante aqui, pessoal, que Allan Kardec nos fala. Ó. As ideias espíritas servirão de apoio à melhoria espiritual. Olha que legal! Olha nós que somos espíritas. Como é gostoso ouvir isso aqui, que a gente não está no caminho certo, né? Vai existir uma só religião? Vai. É, mas o, o que a gente está aprendendo, o que o Espiritismo tem trazido para nós de conhecimento, né, de ensinamentos, nós vamos estar tá usando, pessoal, nesse período de regeneração. Né? Então, que bom, né? Que bom que a gente chegou e estamos aqui no Espiritismo, né? Que vai ser mais assim, uma porta de entrada para um planeta de regeneração. Características dos espíritos que constituirão a, gera, a geração nova. A nova geração, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces. Isso a gente já está vendo isso hoje, crianças nascerem assim, né? A gente não sabe como a gente faz, não sei como é que essa criança faz essas coisas. Então vocês imaginam daqui a 36, 37 anos que vai estar no período de regeneração, né? Aí vamos já vá nascer falando. Não se comparar de espíritos eminentemente superiores, tá? Mas os que já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas, estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. Desde os primórdios, Jesus nos manda né, espíritos superiores para estar nos ensinando, nos impulsionando, traz até espíritos exilados de outros planetas, né? Mesmo eles estando aí, é, tendo que sofrer um pouco por ter que saírem do, do, do planeta deles, mas olha o benefício que é eles aqui na Terra, né? Como eles impulsionaram a nossa evolução. Só para a gente ter um rapidinho, né? O, o, os as primeiras encarnações o homem primata, ele só pensava em, em, em se alimentar e procriar pessoal, ele não cuida da fêmea, ele não quer saber né? ele não tem ele não tem inteligência alguma. Quando vem os degregados, aí já começa então aquela, aquele sentimento né ele já começa então a despertar alguma coisa, ele já começa a ter a fêmea como sua companheira, ele já não caça mais só para ele, já caça para ele para para sua companheira, ele já começa a tratar também dos filhotes. Então você vê que né, é, sempre Jesus se preocupou então com os espíritos do planeta que está né, em elevação. Já num planeta de regeneração, não vai haver necessidade, não tem mais que vir espíritos superiores, porque os espíritos regenerados né, vão então alavancar né, o, o, a evolução desse planeta regenerado para um planeta ditoso. Né? já não há mais necessidade de vir, por exemplo, o Chico, né? o, o, o Buda, o Gandhi, né? já não tem mais essa necessidade. Tá? Não se deve entender que por meio desta emigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Então, pessoal, vamos entender assim, o que, que seria um espírito retardatário? Ele não é mau, né? mas ele acredita que ele vai para o inferno que ele vai morrer ele vai para o inferno e tá? tal e ele é uma pessoa boa eu digo retardatário sim porque ele ainda tem essa coisa né de eu vou paraíso vou para o inferno Jesus jamais puniria um espírito desse né por ele não ter assim talvez hoje ainda não ter chego no espiritismo ou numa religião que né que, que espiritualista que trata mais né, essa coisa com mais seriedade com mais verdade esses espíritos não vão ser né maneira alguma relegados continuarão aqui na Terra sim tá Agora, o que é o que ao contrário, pô, pessoal, desculpa, eu sempre estou esquecendo, né? O que é o contrário distingue os espíritos atrasados é. Vamos lá então, o que eu acabei de falar, né? Não é porque a pessoa é, não tem conhecimento, tal, ela vai, né? Mas ela é boa, ela sendo boa, ela vai continuar aqui, tá, pessoal? Agora, o que é o contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar. A revolta contra Deus, né? por se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. É, o ser humano tem aquela mania de achar que Deus criou todo o universo, todos os bilhões de, de, de planetas, de galáxias, para ele. <risos> para ele, né? É, é incrível. Mas, vamos lá, pessoal. Então, né? qualquer poder superior aos poderes humanos. Né? A propensão instintiva, instintiva para as paixões degradantes para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme. Enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Desses vícios que é que, é que a terra tem que ser expurgada, tá pessoal, pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o, o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. A Gênesis, capítulo 18, a nova geração. Vamos lá então. Qual o perfil dos espíritos que não reencarnarão mais na Terra? Agora, o doutor William fez uma palestra esses dias, né? maravilhosa, ele tocou muito no, nesse livro, no, no, na, no, livro de, no mais novo livro do Dival da Transição Planetária, e eu peguei dois trechos dali, que o Espírito Emmanuel Filomeno de Miranda nos fala, tá? Nesse livro aí, Transição Planetária. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que filmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco. Será que tem isso no Brasil, pessoal? Abafa o caso, né, pessoal? Caso. Mantendo o conduto egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, compraze, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas. Por um largo período, não disporão os, de meios de permanecer na Terra, sendo exilados para mundos inferiores, onde irão ser úteis limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, pelo médium Divaldo Franco. Aqui, né? agradecendo ao senhor de nossas vidas. Olha, eu esquecendo de novo, mais uma vez. Está <risos> aqui, pessoal, o perfil dos espíritos que não reencarnaram mais na Terra. Né? Eu acabei de ler, por um largo período, não disporão de mês para permanecer na Terra. Aqui, ó, agradecendo ao Senhor de nossas vidas e aos Espíritos superiores, investido da sublime tarefa da grande transição planetária. Manuel Filomeno de Miranda. Então, para a gente terminar, eu queria ler esse texto. Agora eu não esqueci. Vamos lá, então. Se eu pudesse deixar algum presente a você... Deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos seres humanos. A consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora. Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem. A capacidade de escolher novos rumos. Deixaria para você, se eu pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E quando tudo mais faltasse, um segredo, o de buscar no interior de si mesmo a resposta e a força para encontrar a saída. Mahatma Gandhi. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar. Tá? Em uma hora, esse tema da transição, da, da, do, né, da, da transição planetária, não temos ainda uma literatura específica dos exilados da Terra. A gente tem né, o, que a gente, o que eu falei no começo. Mas é muito abrangente, é muito grande. Né? Então, eu procurei passar mais ou menos aí uma síntese, tá? Espero que eu tenha contribuído né? de alguma forma. Desejo a todos vocês um ótimo domingo. Obrigado por ter acompanhado a palestra. E tá? eu vou chamar então o doutor William para fazer a nossa oração final. E gratidão a todos vocês. Muito obrigado. vamos lá então pessoal, fazer a nossa oração final então vamos nos conectando com a luz divina vamos deixar o nosso pensamento livre e vamos iniciando agradecendo ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa terra bendita Nesse momento onde ocorre uma grande transformação nesse nosso planeta e nós temos o privilégio de estarmos fazendo parte desse processo de transformação, podemos rever em nosso interior algumas coisas que devem ser mudadas e outras que devem ser acrescentadas. Temos certeza, Mestre Jesus que o seu senso de observação implantado dentro do nosso ser para que nós possamos nos observar e possamos trabalhar o nosso interior faz com que nós tenhamos também, Senhor Jesus, a oportunidade de nos redimir e de transformar tudo aquilo que dentro de nós ainda exige uma transformação para que nós possamos fazer parte dessa nova terra bendita, um planeta de regeneração, onde nós seremos também trabalhadores, Mestre Jesus. Te pedimos, Mestre Jesus, que nesse instante a vossa luz divina possa invadir os nossos corações e as nossas mentes, fazendo com que nós possamos ter, Senhor, a confiança a certeza, Mestre Jesus, de que estamos no caminho certo. E por mais que em todos os minutos da nossa vida, nós ainda erramos, Mestre Jesus, que a vossa força possa nos impulsionar para que esses erros sejam cada vez mais menores, Mestre querido. E que a sua fortaleza faça com que nós possamos enxergar uma chance de darmos um passo em direção a essa luz, essa luz, Mestre Jesus, que nos abre um novo horizonte, um horizonte onde nós temos certeza, Mestre Jesus, que a sua força divina nos impulsionará para que nós tenhamos um momento também de transição e que nós possamos fazer parte desse novo planeta de regeneração, Senhor Jesus. Sabemos, Mestre Jesus, da condição do mundo e de todos aqueles seres que habitam ainda esse planeta Terra que às vezes estão passando por grandes dificuldades. Mas te pedimos, Mestre Jesus, que a vossa equipe de paz e de luz possa coroar o coração de cada uma dessas pessoas, desses seres, Mestre Jesus, para que eles se sintam tocados pelo seu amor bendito e que eles possam também, Mestre Jesus, entrar nas grandes filas para permanecer no nosso processo de regeneração, Senhor Jesus. Mestre querido, eu vos peço nesse instante que a vossa força bendita possa entrar agora nos nossos lares e possa abençoar o coração de cada uma das pessoas que coabitam conosco, o nosso lar fazendo com que cada uma dessas pessoas possam sentir esse amor divino tocando o seu coração. E dessa forma, cada uma dessas pessoas, cada um desses seres, possam, mestre querido, também estar à disposição do seu amor divino, rever algumas coisas nos seus interiores, a fim de que possam mudar, a fim de que possam transformar o seu interior e possam se sentir feliz, possam se sentir abençoados pela vossa força divina nesse planeta, Mestre Jesus. Peço também, Mestre Jesus, que os vossos comandantes do amor, Mestre querido, os anjos e arcanjos, possam permear o coração de todas as pessoas que se acham adoentadas, que possam receber a vossa luz nesse instante, que possam regenerar, Mestre Jesus, a sua saúde do corpo físico e muito mais do campo espiritual e mental, para que elas possam ser preparadas, Mestre Jesus, para um novo por vir. Que a vossa luz bendita, Mestre querido, possa fazer parte do nosso dia a dia. Nos colocamos em vossas mãos, Mestre Jesus. Colocamos também em vossas mãos todos aqueles seres que nós amamos, os nossos filhos, nossa esposa, nossos maridos, todas as pessoas, pai, mãe, os nossos parentes, Mestre Jesus, que as vossas mãos possam abrigar todos eles, Mestre Jesus. E dessa forma o nosso coração possa se sentir em paz, por saber que cada um já tem a destinação correta, orientada pela vossa força divina, Mestre Jesus. O um raio do vosso amor, Mestre Jesus, desce agora sobre cada um de nós, sobre cada uma das pessoas que estão nos conectando nesse instante, para que essas pessoas possam receber a sua luz divina e possam se sentir agraciadas pelo vosso amor. Possam sentir, Mestre Jesus, que são seres especiais que estão aqui na Terra com a oportunidade de abraçar o Teu amor e colocar em prática nessa vida, Mestre Jesus. Abençoa, Mestre Jesus, as nossas águas, que elas possam ser fluidificadas pelos Vossos mensageiros do amor e que essas águas possam servir como forma curativa, tanto para o nosso corpo físico, quanto para o nosso campo mental e espiritual, Mestre Jesus. E assim, Mestre Jesus, agradecidos pelo vosso amor, agradecidos, Mestre querido, a toda espiritualidade divina, nós, Mestre Jesus, ofertamos o nosso coração a vós e vamos fazer juntos a oração que vós nos ensinou, Mestre querido. Pai nosso que estais nos céus, Santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e o poder e a glória para sempre, assim seja, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, muito obrigado. Que todos possam ter um domingo maravilhoso, coroado de muito amor, de muita paz, de muita beatitude, que nós possamos estar juntos novamente no nosso aprendizado na próxima quarta-feira, nas palestras, e que cada um de vocês cultive tudo isso que o Ivair ensinou para a gente no dia de hoje, que é o nosso processo de crescimento, para que nós estejamos cada vez mais próximos uns dos outros, e assim mais próximos do nosso Pai Universal. Bom dia a todos.